oi tudo bem esse é o leitura compartilhada light isso para você que não tem tempo não tem paciência assistir um vídeo de 30 minutos tô gravando esse pequenininho para que você possa assistir comigo mas antes se inscreva curta e assine o nosso escreva curta e deixe um comentário <risos> se você quer receber uma lista de transmissão receber no celular por via de lista de transmissão ou seja nada de grupo, você pode assinar, também está na descrição desse vídeo. E se você quiser ter acesso a todo o conteúdo que é produzido aqui, quando, como e a hora que quiser e onde quiser, assine o nosso canal no Telegram. O Leitura Compartilhada de hoje se baseou em João capítulo 1, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 30. João 13, de 1 a 30. São dois quadros que o apóstolo João apresenta aqui. O primeiro quadro é o quadro em que Jesus demonstra ter discernimento do tempo, de, do tempo que ele está vivendo e as expectativas sobre isso. E também demonstra que desde sempre, desde o início do evangelho, João diz que Jesus sabe quem ele é, de quem ele é, para quem ele é e, o, de, para, o, e para onde ele voltará. Essas duas coisas demonstram e mostram clareza, do quanto é importante o discernimento do tempo e o discernimento a respeito da sua identidade. Por quê? Porque segundo o ensino de Jesus, isso vai facilitar que você veja o que está acontecendo ao seu redor e isso não interfira profundamente na sua fé. E também vai ensinar que você vai demonstrar que é possível amar profundamente, inclusive aqueles que te odeiam. E também... Não só o amor, mas o serviço demonstrado no lavar os pés. A humildade de Jesus é demonstrada e demonstra como deve ser a característica e o caráter de um líder cristão. Nós, aqueles que lideramos e ensinamos a igreja, não devemos ter um comportamento de quem quer honra e quem quer glória, mas aquele que quer balde e esponja para lavar os pés. A honra de quem serve é sempre ter mais gente para servir. Humildade é algo que se desenvolve no exercício da fé cristã. Não é apenas uma teoria, mas é algo que você pode experimentar de fato. Também vemos no leitura compartilhada de hoje... No segundo quadro, que vai do versículo 18 ao versículo 30, o momento da ceia, o um momento de angústia e de muita dor para Jesus, porque um amigo, alguém que ele tinha do lado durante os seus três anos de ministérios, de ministério demonstrou de fato que o seu coração não estava com Jesus, não estava em comunhão com ele. E ele diz isso, Jesus faz uma citação e o texto é muito forte, porque ele faz a citação do Salmo 41:9 quando o texto, e que o texto diz: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que dividia, repartia o pão, me deixou e me abandonou, está contra mim. Judas era querido por Jesus. Jesus o amava, amava profundamente e o amou até o fim. Judas não deixou que Jesus entrasse no seu coração. Ele convivia com Jesus, mas Jesus não estava em comunhão com ele. Ele não estava em comunhão com Jesus, melhor dizendo. Ele não se comportava como quem tinha comunhão com o Senhor. O que nos faz pensar que muitas vezes você também, ou eu também, estamos à mesa com Jesus, mas Jesus não está conosco. Aliás, nós não estamos com Jesus, mas Jesus está conosco. E isso... É relevelado pelo amém, amém, ou eu lhes digo em verdade, ou em verdade vos digo, em verdade, em verdade vos digo, que quem recebe o Pai, recebe a Jesus, e quem recebe a Jesus, recebe o Pai. E um de vocês não me recebeu, mas recebeu Satanás. Complicado isso, porque ao final os discípulos não sabiam quem eram, porque há um disfarce, né? sempre há um disfarce do traidor, é aquele que está em pecado. Os discípulos não sabiam quem era. Perguntam para ele quem era esse traidor. E Jesus diz. É Judas. Judas é o traidor. E Judas, tomado por Satanás, sai da comunhão de Jesus. Que também me faz lembrar. O quanto é importante manter a comunhão com Jesus e com os meus irmãos. Às vezes tenho comunhão com os meus irmãos. Mas não tenho comunhão nenhuma com Jesus. Às vezes tenho comunhão com Jesus. Mas não tenho comunhão nenhuma com os meus irmãos. E o evangelho é comunhão de Jesus e os seus irmãos. Esse foi o nosso leitura compartilhada versão light, para quem tem dificuldade de ver um vídeo de 30 minutos ou não tem tempo. Muito obrigado. Eu me chamo Guilherme Burjac. Oferte, ore e oferte pela vida de um missionário. Quem sabe? Esse missionário que você quer ajudar está aí pertinho de você e você não sabe. Se você quiser cooperar com este ministério, eu te dou o pix. É só perguntar para mim que eu te passo pelo direct, pela mensagem ou na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e a gente volta amanhã com outro leitura compartilhada light. Deus te abençoe.